Quanto você quer ganhar como reflexo terapeuta podal? Quanto? Então é assim, Eu vou, vamos fazer uma projeção do quanto vai dar para alcançar, beleza? Ah, vou começar a fazer reflexologia hoje. Quantas horas hoje você tem disponível para você começar a fazer reflexologia? Se eu tenho um cliente por hora, um cliente por hora, e eu tenho cinco horas de trabalho por dia, então eu tenho como multiplicar 50 vezes 5, tudo bem? 50 vezes 5, igual quanto? Multipliquem aí para mim. 50 vezes 5, quanto que vai dar? Isso aqui vai ser por dia, por dia. O valor que der aqui vai ser o quanto você vai ganhar por dia. Quanto que dá 50 vezes 5? 250 por dia está bom ou está ruim? Nós vamos projetar agora por mês. Quero fazer uma pergunta direta e reta para vocês. Tá bom? 5 mil por mês? Tá bom? Tá mais ou menos? Que jeito que tá? Pergunto para você. Tá bom isso aqui por mês? para quem tá começando na reflexologia, para quem tá começando. Fez as cortesias e tal, aprendeu lá com o João Paulo as estratégias, combinou as estratégias do João Paulo com a minha estratégia da cortesia, caseou tudo, juntou, fez um embolado, adequou, fez uma adequação a sua realidade, é o seu local, a sua cidade, o seu bairro, adequou, usou o meu negócio, bolou estruturou, não ficou feito louco, andando para a rua, panfletando, conversando com as pessoas, fez com estratégia, dentro da sua casa, pegou seu celular, seu celular, seu computador, montou sua estratégia, fez, tirou foto, publicou, tal, tal, da sua casa, do seu celular, você faz isso! Todo mundo tem celular hoje! Todo mundo! Hoje, celular e carro é uma necessidade, não é luxo, todo mundo tem.